Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o oh Hans, e é isso aí, tem mais um pacote disponível aí pra você que tem Playstation e joga Fortnite, né? Só você vir aqui e digitar aqui ó, na pesquisa, Fortnite, que já deve aparecer, ó, aqui ó, novo pacote, se não tiver, você vai lá embaixo, que vai estar tá disponível lá embaixo quando você digitar Fortnite ali, tá? É um ou outro. Sempre ela fica girando esse pacote. E como vocês podem ver, nesse pacote tem uma picareta, um emote e um envelopamento. Só botar para baixar. Lembrando que você tem que ter Playstation Plus. E aí é só entrar no Fortnite para estar tá resgatando os seus itens da Plus. Eu gosto muito quando tem skin. Quem não gosta de uma skin exclusiva, né? E de graça, já que eu já pago a Playstation Plus. Porém, é, às vezes é dois, três pacotes sem skin, aí um pacote com skin, aí mais dois, três pacotes sem skin, É mais um pacote de skin, e é sempre vai rolando isso. O último pacote foi skin, e esse com certeza não seria uma skin. E vamos ver se vai chegar direitinho. Os itens da Plus aqui pra mim. Obviamente que vai chegar. Mas às vezes não chega como item é, de presente e tal. Essas paradas. Dá aquele bug, né? Como hoje eu até ganhei uma skin do Fábio. Obrigado, Fábio! Fábio Soares me mandou uma skin. A skin do Leon. Então eu tenho a skin do Leon. E... Não apareceu pra mim. Fui lá no vestiário e ela tava lá. Não gosto muito disso. Quando buga. Vamos lá, vamos ver aqui Como que é essa picareta Envelopamento eu nem curto tanto Mas a picareta acho que é legalzinho Mais um pacotezinho grátis, né? Aí, ó Não aparece, tá vendo? Mas tem que vir aqui no vestiário Aí vem aqui em picareta Aí, ó. Essa aqui é a picareta, ó Da hora, tá? Careta maneira. Aí que é um emoji, né? Olha o Leon dançando, cara, que engraçado. Um emoji de foguinho. Bem trouxo, esdrúxo. Colocar aqui na 12. Envelopamento novo da Plus. Ó, legal. Simples e legal. Então é isso, novo pacote disponível. Não esquece aí de deixar o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. E se puder me apoiar na loja do Fortnite, dá essa moral pra mim aí, é Hansa Brasil, ali em Apoio Criador. só você digitar aqui, ó, Hansa Brasil, depois que você digita a primeira vez, vai estar sempre aparecendo aqui. Valeu!